A... Oi galera, é, hoje eu vou estar tá fazendo um review Sobre um dorama que eu assisti recentemente eu Achei muito legal e queria indicar pra vocês O nome do, do dorama é Mutsu Mutsu quer dizer sem dor Tipo, não sente dor oh. Tá, mas o que, que isso tem a ver, né? Primeiramente, o, o elenco que... que tá presente nesse Dorama, é Nishijima Hidetoshi, Ituatsushi, Ishibashi Ana, Itou Hideaki. E aí, do que se trata a história do Dorama? É o seguinte, primeiro tem um médico e ele, tipo, é super... E ele tem a capacidade de olhar nos olhos das pessoas e saber diretamente qual o problema que tem no seu corpo, entendeu? Tipo, ele observa você e sabe se você tem algum problema no seu fígado, se você tem algum câncer, ou se você tá com, tipo, enxaqueca, é, se você tá com... sei lá, qualquer problema que você tiver, ele consegue perceber só de olhar pra pessoa. Ele tem essa capacidade, essa habilidade especial, que é como se fosse, tipo, um poder que ele tem, mas, na verdade, ele explica ao longo do dorama que ele conseguiu essa habilidade a partir, depois quando ele começou a trabalhar dentro de prisões, e de tanto observar os, os presidiários, ele começou a identificar todas as doenças, só de observar, sabe, a pessoa. E eu achei isso, tipo, genial, né? e Além disso, ele consegue observar também na pessoa marcas de, de ódio. Então, tipo, se a pessoa ela tem uma intenção ruim e tá querendo matar outra pessoa, ele consegue perceber isso. E aí que tá a chave do Dorama, Porque ele começa, ele tenta salvar algumas pessoas que estão ao redor dele e um detetive percebe isso. E começa a ficar, tipo, observando esse doutor, tipo, cara, desse bicho é diferente, o que, que esse cara tá sabendo, por que ele sabe das coisas, eu não sei. Tá, aí fica atrás dele. Outra coisa que faz, que faz parte desse Dorama que é um outro link, que é o, primeiro tem um lado de tipo, de detetive, que eu achei muito legal, que isso, sei lá, eu adoro doramas que tem essa parte, tipo, de policial, de detetive, acho massa. Aí, tá. Aí tem a segunda parte que eu levo pro lado da medicina, que tem toda uma crítica, tem toda uma, uma discussão, que entra nesse dorama que eu achei bem interessante, que é a questão de, tipo assim, tem um médico que ele faz pesquisas, que a ideia dele é criar uns medicamentos que façam com que as pessoas não consigam mais sentir dor. Então, tipo, tudo que acontecer com aquela pessoa, ela não vai sentir dor. Saca? E o que acontece é que, ao longo do dorama, é criticado isso. Será que qual é o lado bom e o lado ruim de você não sentir dor? De você não sentir nada? De você perder os sentidos em relação à sensibilidade do seu corpo? Então, começa a levar pra esse lado também da crítica. Aparecem uns caras muito loucos lá, que, tipo, fazem baderna né, no hospital... E aí, aí, também tem um lado do romance dentro desse dorama. Que tem uma mina lá que conhecia esse médico. Sei lá, eles começam a entrar num romance, sabe? Num lance meio romântico. E aí tem umas pessoas que são loucas, véio. tipo... Que, que são internadas num hospital, onde tem um médico que é pesquisador. Sem ser um médico que tem habilidade especial. E aí, o médico de habilidades especiais... Entra em contato com esse médico pesquisador e o cara fica, tipo, super feliz. Tipo, nossa, tem um médico que sabe de tudo, então eu preciso trocar as ideias com ele me juntar a ele pra desenvolver esse medicamento que elimina a dor das pessoas. Até esse bicho, cara, que sabe tudo, fica, tipo, bem assim. Caraca, eu queria muito desenvolver isso, porque eu perdi pessoas especiais na minha família porque, por causa da dor e tal. Esse médico que tinha habilidade, ele queria... Ele se juntou a esse médico, pesquisador, porque ele percebeu que as pessoas que tem, sentem muita dor, elas acabam desenvolvendo tipo, marcas de, de ódio e raiva dentro de si. E elas tipo, ficam descontroladas e ele ficou bastante grilado quando isso aconteceu com alguém especial na vida dele. Então por isso, isso foi uma das motivações que fizeram o médico das habilidades, querer trabalhar como pesquisador para desenvolver esse medicamento. Então, é, eu acho o dorama bem legal. Eu indico ele bastante porque tem a parte do romance, a parte de investigação que tipo tá sempre ligado lá, no... sempre no dorama aparecem cenas de tipo investigação, buscando alguma pessoa que causou alguma morte. A parte científica que eu achei bem legal, que tipo faz você realmente ficar pensando, caraca. Até que ponto vale a pena você sentir ou não-dor, até que ponto vale a pena o uso de remédios de forma discriminada, então eu achei isso bem legal, uma forma de criticar o comportamento humano em relação a remédios. É romance, investigação, a base científica, e eu achei isso então muito legal, juntar esses três pontos assim dentro de um dorama só. Então eu indico bastante para vocês esse dorama, ele é curtinho, tem tipo 10 episódios só e vale muito a pena, é bom também para quem está treinando japonês também, porque aí você aprende mais algumas palavras e alguns termos que eles falam, tipo, dentro de clínicas médicas e tudo mais, eu acho interessante. O review de hoje fica por aqui, e fiquem de olho em mais reviews também, não só sobre doramas, mas sobre, sei lá, animes, sobre livros, mangás, sobre qualquer outra coisa que esteja relacionada ao Japão que eu possa estar tá trazendo para vocês aqui. Então... Matané. Até a próxima.